Felinhos! together esse vídeo, quando é esse título, esse tema, pneu é um negócio que envolve muita gente com dúvidas frequentes e eu quero tentar pontuar as diferenças aí do Russo Corsa 2 para o Super Corsa SP, até para o SC. Eu sei que você vai perguntar do Russo Corsa 4, então calma, primeira coisa, só máquina trava. HFW Informática resolve para você. Entre em contato, tá aqui na descrição. Parceira há mais de um ano aqui no canal. Então você pode ficar tranquilo e sussa que eles vão mexer na sua máquina aí pra ajustar sem fazer aquela coisa com seus dados, você tá ligado, né? Então é muito importante uma empresa séria de informática. Bom, outra coisa, se você quer um consórcio luxo, aquela moto que você deseja e tal, por que não falar com o pessoal da Multicons Consórcio? Contato também aqui embaixo. Tem o site, tem o WhatsApp. Fala lá, é carro? Tem também. É moto? Por que não? Estamos falando de moto, imóvel? Enfim. Dá uma olhada no site. Tem bastante coisa aí, Multicons. Bom, agora sim. É... Filhos, o Rosso Corsa 4, eu dei uma semivolta em Interlagos à noite com a moto na reserva, faltando combustível. Então é muito difícil eu dizer qualquer coisa é, com esse tão rápido. Agora, do Rosso Corsa 2, que eu andei na Street Fighter, aí pelo menos umas 5 baterias, e do Super Corsa SP, que eu já usei várias vezes, a ele tava com um SP, é, a gente pode comparar bastante. O SC, então, nem preciso falar, porque eu corro com ele, né? Mas eu peguei essa tabela que eu achei muito legal, porque você percebe que o Rosso Corsa 2... Em relação ao Super Corsa SP, ele está muito próximo. Cê, ó, é, o SP tem um pouco a mais de performance, que eu quero explicar esse a mais. E em compensação daqui para cá, o Corsa 2 surpreende. E o que, que é esse sentido aqui? Aí a gente vai falar de pista fria, uh, chuva, então um, piso, um piso úmido. Aí nessa hora ele surpreende. E para quem tem dúvida do Rosso 3 em relação ao Corsa 2, você vê que o Rosso 3 ele é, é muito inferior ao Corsa 2 e o Rosso 3 ele é um pneu superior ao Rosso 2 e aí eu vou dizer que o Rosso 3 e o Rosso 2 vai ficar parecido com o que está acontecendo aqui, beleza? Então vamos lá, para quem não sabe o Rosso Corsa 2 ele vem em cima do Rosso Corsa, Rosso Corsa que eu já andei, meu primeiro rolê Interlagos com a 675 estava de Rosso Corsa, em Ava, também no curso estava de Rosso Corsa, é um pneu que tem muita durabilidade e muito gripe, e aí eles melhoraram bastante isso, trazendo o Corsa 2. Eu é, fiquei impressionado pelo seguinte sentido, o que que você tem no rosto Corsa 2? Mais silica no meio, então no período dianteiro você tem dois compostos, sendo lateral Super Corsa e no meio um pouco mais rígido, e na traseira trabalha com três compostos, então é, super Corsa é, pegada super bike, maciuzaço, um intermediário e um duro aqui no meio. Sendo que nesses dois a gente tem um trabalho de silica junto com a dianteira. A Silica, para quem não sabe, é justamente para você ter menos atrito de rodagem, mais economia de combustível, mais durabilidade no pneu. E aí nessa hora, como ele ela deixa o pneu trabalhar numa temperatura um pouco mais tranquila, quando você vai para um piso molhado, uma situação de rodovia, essa menor interferência na temperatura do pneu faz com que você tenha mais gripe, numa condição mais gelada, que é aquilo que o Super Corsa não tem, por exemplo, que eu falo pra vocês, meu, o Super Corsa funciona andando 20 minutos, parece que você tem um calo. na Quando você sair ele no comecinho, sem cobertor de pneu, ou mesmo pro rolê, você fala aí, tá furado o pneu, tem um calo na caixa. Né? Essa reação já não acontece no Rosso Corsa 2, justamente por esse trabalho. Então, piso é, úmido, você percebe que aqui não dá para ver na foto, mas você vê aqui, você vê, muito pequena a foto, mas ele tem muito mais sulcos nessa parte importante aqui, para justamente ajudar no escoamento de água. Esses sulcos também fazem a diferença para dobrar o pneu e dar mais gripe, deixar ele um pouco mais maleável na hora de você fazer uma frenagem, um trail break, e a lateral é o Super Corsa, que é o que a gente tanto gosta e confia nele e anda com venda, né? Então muitas vezes você vê nos vídeos aí o cara dando aquela salvada, você fala, malandro, que piloto. E na verdade o pneu é a mamãe. Então o pneu faz milagres que você nem, é, se não fosse o pneu, não teria salvo. Sabe aquela coisa assim? Então realmente o Super Corsa é um pneu que possibilita isso. E aí você tem um negócio bacana que você, nas medidas do Rosso Corsa 2 são iguais ao do Super Corsa e aonde aparece uma diferença então eu vou colocar um take aqui justamente da frenagem da reta principal Panigale Street Fighter você reparou? Claro, panigalho eu tenho mais velocidade, eu venho mais forte, só que eu venho mais apetitoso no freio. E na Street Fighter, eu venho mais tranquilo. Por que que eu faço isso? Porque o pneu não dá? Dá. Só que acontece que assim, por eu ter uma carcaça um pouco mais rígida, na pista, o que que a gente gosta? espetar a mão no freio forte e vai que vai e entra. O que que você tem que tomar cuidado? Justamente quando ele muda essa parte da composição, porque ele fica macio e um pouquinho mais duro, se você tem uma suspensão muito dura, que foi o que eu falei, oh, o casamento da Street Fighter é perfeito, porque um, com uma suspensão mais mole, você tem um composto mais duro de pneu, equilibra, quando você vai numa pista esburacada, várias vezes, se você andar com uma suspensão pau, você tá ferrado, você vai perder frente, já era. É a mesma coisa se você entortar o amortecedor de direção para evitar várias estimadas e ela vai sair e você vai ter que fazer um bíceps para fazer um contra esterço Então, um, uma situação de pista, uma situação uh, onde você tem... Uh, uma situação, desculpa, de rua, onde você tem mais ondulação, você não sabe o que tem na pista. O Rosso Corsa 2 se torna fantástico, por quê? Porque quando você sai com uma moto, muita gente não mexe na suspensão. Então você sai com uma calibragem de suspensão tranquila, intermediária. Colocando um pneu que é intermediário nessa pegada com a lateral luxinho, supercorsa, você vai estar tá preparado para pegar uma tartaruga, um buraco, o pneu não arregaçar a estrutura, não rasgar e aí ter o grip necessário para fazer uma curva rápida, um contorno e tal, porque a lateral realmente surpreende e é igualzinha do SP, que é igualzinha do SC, porém no SC, por exemplo, você tem a estrutura do pneu, única e muito mais maleável. Por isso que é horrível você andar com SC na rua se você pega muita diferença de asfalto, tartaruga tal, porque pode acontecer de rasgar, porque a estrutura do pneu não aguenta, porque a borracha faz parte da estrutura do pneu, deixando ele um pouco mais rígido, inclusive você pode perceber que quando vai desgastando o pneu, ele dobra mas ele deforma mais, a moto samba mais, porque parte da estrutura que a própria borracha já se foi. E no Super Corsa SP, você tem uma composição de estrutura mais firme, justamente para você andar numa rodovia e de repente se você cruzar faixas com uma tartaruga, não rasgar o pneu, ele ter uma absorção melhor nessa situação. E aí quando a gente fala do Rosso Corsa 2, qual que é a grande diferença? É justamente nessa transição de frenagem, muita gente gosta na pista de espetar forte, você consegue? Consegue, mas você tem que saber que dependendo de como você espeta e você inclina, é importante que você faça uma frenagem de dois tempos, exemplo. Você pode espetar forte e não inclinar tanto, e aí solta o freio e vem, porque daí quando ele entrar no modo macio, ela vai deitar mais e vai embora. Ou você pode fazer uma frenagem mais amena. Na hora que você fizer a transição maior, você pode trabalhar um pouquinho mais esse freio, e aí entrar na curva usando o trail braking e tal. Só que se você trabalha muito isso, você fica no risco entre perder uma frente ou... Passar reto, mesmo no Super Corsa, por exemplo, se você arregaça demais inclinado, você pode perder a frente e passar reto, porque a gente tem um outro detalhe que é a suspensão finalizada, o curso, se você não volta a reacelerar ou se você breca muito forte, então o suspensão curso já era limitado, pneu dobrado, não tem mais o que fazer, ele fecha a frente e vai embora. Mas no Super Corsa SP, você tem uma permissão um pouco maior de ser mais bruto no Trail Braking, por exemplo, porque você tem uma composição mais é, tranquila em relação à diferença da silica e do carbono negro, tá? Então tem essa questão, que aqui tá silica, aqui carbono negro negro, então essa composição no SP, ele é mais tranquilo. Um outro detalhe que eu percebi muito é que tem uma transição que você sai de uma curva de segunda baixa lá no velocitar, e aí você vai cair por uma curva, vou botar o take aí para a direita, onde você sai segunda, terceira e já entra nessa tem um desnível na pista Tá? Esse desnível você percebe mais com o Rosso Corsa 2 do que com o Super Corsa SP. Como que é isso? A moto ela demora um time a mais para estabilizar, um time a mais. Para mim, não muda, porque ela chacoalhar ou não, ficar meio destrambelhada, eu continuo focado onde eu estou, porque eu sei que na minha inclinação, da forma que eu estou, com o joelho afastado do chão, eu tenho muita área de pneu. E como a gente fala de, de corsa, então vale para os dois, você sabe que ele vai estabilizar ele está dobrando e copiando e já vai acalmar e vai continuar. Desde que você mantenha o acelerador e não troque a massa, certo? Então, eu tenho um, um chime um pouco maior no Rosso Corsa 2 do que no Super Corsa. Então, a Panigale estabiliza mais rápido que na Street Fighter, sendo que a suspensão da Panigale estava mais dura. Então, teoricamente, ela tinha que demorar mais para estabilizar. E aí eu tenho um trabalho de pneu. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Eu acredito que, de repente, uh, um Rosso Corsa 2 numa pegada, você vai girar dois segundos mais alto. Só que isso eu tô falando no nível Master. Muitas vezes no traque dele você não vai no nível Master. Você precisa ter uma moto que seja confiável e com um pneu bom. Então, é uma opção excelente para quem quer economizar, mas ao mesmo tempo quer se divertir, vai pro o track day e volta, anda na estrada mais do que na pista, então se o seu uso é mais estradeiro que em pista, esse pneu vai ser do caraco, se você já tava com SP, por exemplo, putz, está caro, está durando pouco, vem para cá, que você vai estar tá muito próximo disso aqui, numa condição de frio, que nem está acontecendo agora, aqui vai estar tá até um pouco melhor do que aqui no começo, e onde mais, principalmente? Parei para almoçar, fiquei lá uma, duas horas, pneu esfriou, você está cobertor de pneu? Não, aí você sai no desespero, aqui vai estar tá pronto mais rápido do que aqui, por exemplo, tá? Claro que depois que esquenta, aí essa diferença para mim é justamente frenagem, que eu posso entrar um pouco mais forte, e desníveis de pista, que e, o SP, ele acalma o conjunto mais rápido que o Rosso Corsa 2, mas eu tô vendo muita gente andando de mil com o Rosso Corsa 2 por causa disso, e tá se divertindo para caraco, eu confesso que eu vou fazer... Depois um, um, um teste, porque eu ando com o Metzeler K3RR, que é um pouco mais rígido que o Supercorsa SP, justamente por não ter aquela emenda do suco. Então, uh, ele deforma um pouco menos, dura um pouquinho mais que o, que o SP, tá? Mas é uma oportunidade que a Pirelli quiser mandar também, falar, Durva, tá aqui, ó, testa aí, é nós Pô, por favor, sem problema nenhum, vamos testar imediatamente. E é isso, então, filhos... Eu quero falar para vocês que o Rosso Corsa 2 É um excelente, um excelente aliado uh, na, na, na sua pegada Estrada e até Track Day ó, tá até, A gente tem os dois exemplos aqui E se você é mais estrada que Track Day Esse pneu vai te servir mais E é isso aí, filhos Então vocês viram aí, é, as duas diferenças principais na pista E o meu feedback para vocês Tá? Então, tá duro? Tá precisando economizar no pneu? Pode ir aqui, tranquilo que você não vai sentir tanta diferença. Se você não é um cara agressivo, então com os frios, nem com o acelerador tal, capaz então que você não sinta diferença alguma. Beleza, filhinhos? Tamo together, espero que você tenha gostado desse vídeo e aguardo o próximo. Au!